Começou nesta quinta-feira, dia 18, a Feira de Cursos e Profissões da Universidade Federal do Paraná. O evento marca o retorno presencial e traz grandes expectativas, tanto para os alunos quanto para os organizadores do evento. Está sendo uma experiência bem bacana para a gente, a gente foi convidado como prática para vir ajudar na organização do evento e para a gente foi uma honra, né porque é um evento que para a Universidade Federal é um evento grande, então para a gente é de extrema importância participar desse evento e a gente vê das pessoas que chegam aqui, os alunos que estão saindo do terceiro ano e agora começando a pensar na vida acadêmica né? da faculdade, para eles está sendo uma experiência muito legal também e para a gente estar tá participando disso é uma honra, né não tenho o que falar. A feira teve sua primeira edição em 2002. Ela foi criada com o objetivo de mostrar os cursos de graduação, as atividades formativas e os serviços da UFPR para o público visitante. A 18 edição presencial do evento ocorre até domingo, de quinta a sexta, exclusivo para escolas agendadas, e no fim de semana, aberto para o público geral. A feira é uma oportunidade não apenas para quem quer conhecer novos cursos, para os alunos que já têm uma ideia do que querem fazer. O evento traz informações sobre o mercado de trabalho ou mesmo de outros cursos da mesma área. Eu vim pensando em pedagogia, mas estou é, encontrando várias outras modalidades, achando bem legal. É legal, gostou dos estandes, gostou da organização, já tinha vindo alguma vez? Né? Nunca tinha visto, nem sabia que tinha, e uma experiência super top. Além da apresentação dos cursos de graduação, a feira promove palestras e atividades de interação com os alunos e professores visitantes. O evento aproxima os estudantes de ensino médio do ambiente acadêmico da UFPR. Um estímulo para que eles conheçam os cursos de graduação e descubram suas afinidades profissionais. Foi muito legal, eu já vi algumas bancas. Eu vim em jornalismo ou pedagogia, um dos dois, eu faço magistério, mas jornalismo é a minha paixão. Sim. E teve alguma outra ideia que você não tinha antes e viu aqui na feira? É, engenharia biológica, acho que é alguma coisa assim. Gostei muito, achei muito interessante, eu adorei. E o retorno ao presencial promete uma interação ainda maior com o público. É uma alegria, por um lado, a gente refazer a feira de modo presencial, como estamos fazendo agora, mas é um grande desafio também. Né? Um desafio não só pela retomada ritmo de alguns anos atrás, mas também o desafio orçamentário que se apresenta agora muito mais grave do que antes para que a gente pudesse organizar tudo isso. Mas, apesar é, desses óbices, e dessas dificuldades, o sentimento que nós temos é de grande alegria, porque essa feira de cursos e profissões é o maior evento que a nossa Universidade Federal do Paraná tem com a nossa comunidade externa. E eu sinto que não há um momento mais apropriado para que a Universidade possa se comunicar com a comunidade externa de um modo geral, mas com esses jovens que sonham em entrar na nossa universidade de modo particular. A Feira de Cursos e Profissões da UFPR está sendo realizada no Complexo de Piraquara da Universidade, na região metropolitana de Curitiba. Ela funciona das 9 às 18 horas de quinta a sábado e das 9 às 16 horas no domingo. Venha descobrir qual curso combina mais com você.